Pode parecer loucura, né? Que eu tô sem postar muitos vídeos e só vou falar isso só agora, depois que isso tá rolando. Bom, mas enfim, eu tô me inspirando de vários canais do YouTube. Enfim, para quem quiser, eu pego o pé do pezinho aí, ó. <risos> Bom, enfim, finalmente. É, ninguém quis falar disso aqui, pra nada, de... todo mundo já tá falando, mas ninguém quis, é, quis que eu quisesse gravar esse vídeo, mas ok. Vamos falar, né, e voltar a, a gravar vídeo com a chave de Chernobyl 2. <risos> Expo de do, né, <risos> BR Bom, mas assim eu tenho um bagulho muito sério pra se tratar, desse filho da puta, que, não, não é do, do, do, do, desse canal do YouTube, não, do, do ConTV, tô falando do BR esse filho da puta roubou um canal de uma pessoa que estava necessitada. Que estava precisando daquele canal para viver. Igual eu, mais ou menos. <risos> Mano, esse filho da puta simplesmente roubou... Roubou, simplesmente, um canal de uma pessoa chamada Borracha. E um time vai cadê do canal aqui? aqui. E foi a quatro anos. Essa entra aqui dele é há quatro anos. <risos> Mano, o, o BR é um filho da puta eu tenho provas Pra começar com aquelas thumbs apelativas, Ó, oh, vou até, até pesquisar aqui, pera aí só um minutinho Vou digitar com as minhas duas mãos, não Sem assim, se uma Hulk Opa, numa caixa alta Hulk BR Canal E mano, ainda bem que o Hulk BR perdeu o canal, brother. E brother. Vocês não vão acreditar. O que que está no canal do Hulk BR original mesmo? O canal caiu, tipo. Caiu. Saiu trocentos inscritos. Espera que a parna que tá carregando. Olha essa merda. Tá, ainda tá aqui o pôster, o canal dele É, não foi derrubado completamente Eu não sei se é o canal original Ou Se é uma pessoa fake Mas mano, olha essas merda Eu tô ligado o que, que é essa thumb aqui Eu tô ligado Eu não tô ligado essa aqui não, mas nessa aqui eu sei Eu sei do que eu tô eu tô ligado essa thumb aqui Que assim, as animações do Sonic, hashtag é, 3, mais engraçados. O que caralhos é engraçado? Sexo é engraçado? Sério isso? Mano, pelo amor de Deus. E ainda aqui. A animação do Among Us mais pesado. E tem do nada um bagulho aqui, tente não rir. Sexo é engraçado, Huckberry. Sexo é engraçado? Ele é mais com personagens queridos? Inclusive com esse daqui, né? Esse personagem... Mano, como que o Hulk Baird teve a coragem, brother? Tá explicado porque todo mundo odeia ele. Ele faz essas também, né, brother? E ainda, ele voltou com o canal de games. Não sei se vocês sabem. Ele criou um canal de. O um Hulk Barry Games. Meu nobre. Ele voltou. Deixa eu pausar essa merda aqui, esse lixo. Mano. Como que este filho da puta voltou? Como? Ele se pronunciou, e não tô fazendo mais Thumbs apelativas pra caralho Ele tá fazendo umas Thumbs até que ok Como por exemplo essa daqui de... reagir no filme do Sonic Né? Por enquanto as Thumbs estão de boa Vamos ver se eu acho alguma thumb paranormal aqui, né? Que vai sair pulso do bagulho tenho... Ah não, papilha, puta merda Eu, eu odeio ela por falta da voz. Aquela vozinha de criança. Bom. Uau, os amigos ele ainda tá aqui. A Prozido. Não sei falar o nome dele direito. Bruno Fácil, o Minguado. Caraca, mano. Agora que eu vi o Minguado, tem mais inscrito do que todo mundo aqui. E o Fê Batista? Mano, o Fê Batista eu assisto, vai. Eu assisto e é bom os vídeos dele. Mano. O Huck BR voltou. Como? Como que este tu voltou? Como? Só me dizem... Como? Tudo bem, ele não tá fazendo uma estômia apelativa, Victor. Ou quer dizer, Vector. Ah, Vector, ele não está fazendo uma estômia apelativa. Mas, mano, esse filho da puta... Roubou. O canal de uma pessoa. <risos> Tô pensando em Malícia de novo, bro. Tô pensando em Malícia de novo por causa da palavra canal. Mano, ele roubou a, o canal de uma pessoa inocente. Que simplesmente tava necessitando aquele canal pra viver. Mano, por favor, ajudem o Borracha. Quando ele voltar com outro canal, né? Porque... Ajudar o canal que foi, tipo, hackeado Daí não vai ser uma boa Isso, por favor, que o Borracha volte com o mesmo canal Porque, puta merda perder um canal de meus inscritos? Puta merda <risos> Engraçado que os inscritos do Hulkberg foi que nem água Bom, mas enfim Ai, caralho Bati no cotovelo na parede Mas enfim esse aqui, para quem não sabe, é um massageador, tá? É um massageador. Bem bonitinho. Eu não gosto de rosa, mas só tinha esse aqui, massageador. Opa, minha cueca. <risos> Foi assim. É, espero que... É. Dicção. Nível Alonzoca. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ritual sempre like. E se inscreva nesse canal, para por favor, Jesus. Ó, deixa eu... <risos> abrir aqui o um canal aqui. Por favor, pra gente chegar a é, 110 inscritos, pelo amor de Deus, a gente chegar a 110 inscritos e sim, como vocês viram, eu mudei a thumb. Mas enfim, eu tô enrolando muito nesse final. Ah, e pra quem não sabe, eu tô criando clipes, tá? Eu tô fazendo clipes, <risos> clipes, né? No caso, bom, então, quem quiser ver aí os vídeos aí de clipes, de clipes, né? Vai ser bom. bom enfim. Ah, é isso. O Hulk BR se exploda. Pelo amor de Deus.